que o combustível e a manutenção do veículo do candidato não são despesas de campanha. Mas este veículo sendo locado ou sendo cedido tem de ser declarado na prestação de contas. O veículo tem de ser declarado, obrigatoriamente. Mas a despesa de manutenção e combustível não pode ser declarada. Vejam vocês o labirinto, né? a sofisticada trama do regramento que é a prestação de contas. Por isso é necessário estudar cada vez mais para que vocês não tenham problemas aí. Falando em despesas, em gastos, em alimentação, em combustível, não pode haver qualquer vantagem ao eleitor. É oficial, é permitida a... a Despesa de até 10 litros de combustível do veículo que está participando de uma carreata. Cuidado! Encher tanques de veículos, de simpatizantes, de eleitores, isso é falha gravíssima. Vocês sabem que na circularização isso é detectado e isso dá problemas, inclusive de cassação. Tomem muito cuidado.